uma vez, amor, deixa tudo acontecer de novo, vem cá que eu quero te ver, não acabou pra você, amor, fica só mais uma vez, amor. deixa tudo acontecer de novo, vem cá que eu quero te ver, não acabou pra você, amor. ela volta correndo atrás, yeah. sua, sua pergunta nem me calma. Você bem já sabe quem te satisfaz. É yeah. só perceber quando não tiver mais. O banco de trás. Vai sentir saudade. Fica só mais uma vez, amor. Deixa tudo acontecer de novo. Fica que eu quero te ver. Não acabou pra você. Sei que fui exagerado, pensei alto de você Fiquei mal acostumado, logo eu penso grande Pro seu tamanho pequeno te trouxe pra perto Mas cê voou como vê vento, não tem Take me De novo, vem cá que eu quero te ver. Não acabou pra você, amor, amor. We'll <laughs> you